E aí, Juker! Tudo bem com você? Eu sou o Brenner Barbosa e está começando o Duke TV. programa realizado pelo projeto de extensão Dukebox, em parceria com o Estúdio 21, a TV Campos e o curso de Música e Tecnologia da Universidade Federal de Santa Maria. O Duke TV apresenta artistas e bandas independentes de Santa Maria e essa temporada conta com o apoio cultural da Mileva Floricultura. O DukBox também está nas redes sociais que aparecem aqui na tela. Então dá uma olhadinha por lá e segue a gente que tem muita coisa legal. Nosso convidado para o episódio de hoje se recusa a ser pouco. Com vocês, Gabro Demais. Oi, Juquês. Um prazer estar aqui. Gabro, começando pelo começo. Conta pra gente por que Gabro Demais e desde quando Gabro Demais? Ah, Gabro Demais desde pequeno mas desde música 2018 quando eu encontrei alguns amigos daqui em Santa Maria e comecei a desenvolver mais o meu lado musical autoral, digamos assim. E o demais entrou como um nome artístico, porque ele significa ele vem com o um sentido de demasiado, de que tudo que eu faço é muito único, é muito gabro, então é gabro demais. E desde quando que surgiu o interesse pela música? Eu venho de uma família que é muito musical. Tem bastante músicos, mais músicos de garagem, assim, então eu cresci nesse meio. Mas eu sempre fui uma criança atípica, né? Dentro de casa, escutava muita música, vivia no meu quarto, então eu sempre... Me interessei muito por composições e por que, pelo que, que as músicas falavam. E daí comecei a escrever. E a cantar foi desde pequeno, comecei em projetos sociais, fazendo aula de canto e técnica vocal. E criei algumas bandas quando eu era adolescente. Cheguei a fazer um, um rolezinho pelo Rio Grande do Sul, tocando banda cover. E... Me joguei no autoral mesmo, quando conheci meus amigos músicos aqui de Santa Maria. Legal, Gabro. Uh, a gente dando uma olhadinha e uma buscada nas tuas redes sociais, a gente percebe que você tem um grande foco com a expressão visual, né? Tu tem aí um EP totalmente visual, sozinho em casa. E eu queria entender como que é essa expressão visual para você. Ah, eu acho que também vem muito de quem eu era, de quem eu fui quando eu era criança. Eu sempre me interessei muito muito por todos os tipos de arte E cresci tentando desenhar, cresci tentando fazer arte em muro na minha cidade Então a estética visual sempre foi algo que eu me apeguei bastante Também para expressar muito o que eu sentia, ou como eu era, ou como eu queria ser Quando eu era criança adolescente Sempre fui muito ligado à moda, estudei bastante conceitos... É, o que passar, o, o, o que passar, o que você quer passar e como você consegue passar isso pela pelo jeito que tu se veste. Eu fui sempre muito camaleão, assim, por tudo que eu gostava e mudava bastante. E ainda sou, ainda tento criar bastante produtos visuais. Eu faço bastante coisas, mas que fica para mim. E também, quando eu descobri, tentei descobrir mais o meu caminho na composição, eu entendi que a minha composição lírica vem bastante junto do, da visual. Então, eu tenho muitos cadernos que eu escrevo as músicas ali, que, que tá cheio de desenho e que tem a ver, e que não tem a ver, e que né mas é algo que me acompanha bastante. Junto com o audiovisual, consegui fazer alguns produtos musicais audiovisuais. Como tu falou, que tem um filme um filme visual foi a partir disso. Então, o teu processo de composição nas letras, o, o processo de composição lírico, ele já surge junto com esse processo de composição visual para você? Sim, sempre surgiu. Legal, acho isso muito interessante. Esse ano, a gente já teve também um gostinho do teu novo projeto, né? Você já tem aí a casa, sua nova música, que também já vem com videoclipe, já vem com essa pegada visual. O que, que a gente pode esperar de Gabriel demais? Ai, esse novo projeto é realmente um sonho, assim. O... Ele se chama, num... num projeto fechado, como Punk Rock Romantic. E é algo que a gente vem trabalhando desde 2021. Desde março de 2021. É... Quando eu lancei o Sozinho em Casa, que é o filme musical, a gente estava muito sozinho. Foi no meio da pandemia que a gente gravou. E também foi quando eu comecei a produzir mais sozinho, sem banda, com pouca gente, cada um na sua casa, então Sozinho em Casa marcou bastante assim, início de trajetória sendo algo bem solo, bem sozinho, como o nome já diz, <risos> mas agora a intenção para esse projeto novo é, é gente, sabe? é união, é galera, é noite, é mais sensual, é mais R&B. Também tem um pouco do rock, que é a minha raiz, mas mescla com toda essa... com essa coisa da, da noite, sabe? Da, da sensualidade, do querer estar tá junto. E acaso foi escolhido como o primeiro single porque ela traz na letra e na ideia de visual que a gente tinha. Porque a gente gravou um clipe desse projeto no ano passado que ainda não foi lançado. E acaso foi assim: ah, vamos fazer uma coisa mais simples, porque tem esse clipe que foi babado e vai ser legal. E acaso então seria um visualizer. Uhum. Daí acabou que teve tanta filmagem boa, teve material muito bom, que a gente transformou num videoclipe e ele passa exatamente o que a gente queria passar. É um videoclipe que é numa festa, que tá cheio de gente, que tem. Tem bebida, tem, apegação, tem a pegação, tem a união, sabe? E acho que esse projeto vem com essa, vem com a ideia de mostrar quem sou eu, mas coletivamente, assim, quem sou eu e quem se conecta com o que eu faço. E como está sendo agora, Gabriel, pra ti esse, esses primeiros passos agora em coletividade, né? Fala sobre acaso trazer toda essa energia, e como tá sendo aí depois de sozinho em casa? Gabriel, sozinho, finalmente, por si próprio. Como tá sendo esses primeiros passos agora? é A, a experiência de trabalhar junto com outras pessoas na criação e na execução de projetos artísticos tá sendo realmente novo, assim. É, eu sempre gostei bastante de fazer coisas sozinho, e encabeçar as coisas sozinho. Mas é, se tu quer crescer, e se tu quer desenvolver tu não faz, tu não tem como fazer isso sozinho e eu encontrei pessoas maravilhosas na minha caminhada que estão comigo desde 2018 praticamente então a gente tá tem muito de todo mundo sabe que trabalha junto a gente junto eu já vejo que a gente conseguiu desenvolver uma visão que tá indo junto sabe pelo mesmo caminho todo mundo entendendo pra onde ir, então esse processo de construção de algo coletivo, eu acho que é um dia de cada vez, uma música de cada vez, um projeto de cada vez, porque é, é muito conhecer os outros, e mesmo sendo é, uma arte bem pessoal, o tipo de arte que eu faço, é, tem muito de outras pessoas no resultado final, e não deixa de ser eu, acho que é, esse é o objetivo. Abordando agora uh, outras das suas facetas, também nas redes sociais, no teu YouTube tu tem o teu daily vlog, o Daily Demais, eu queria saber a motivação dele, de onde surge, quais qual faceta de Gabi Demais está no Daily Demais. Eu tenho muito orgulho do dele demais <risos> uh, eu sou consumidor de YouTubers uh, muito consumidor de YouTube assíduo então eu assisto vários vlogs desde sempre eu sempre gostei dessa coisa de acompanhar a vida de alguém ver o que que essa pessoa vê o que que essa pessoa faz que tipo de gente que essa pessoa se conecta e a oportunidade que eu vi para fazer isso, porque assim, eu sempre tenho muitas ideias na cabeça, sempre tenho muitas vontades de fazer várias coisas e às vezes eu não acho onde encaixar elas, porque eu também gosto de fazer coisas coesas e, e não fazer nada, sem sentido. Então, a gente foi selecionado no meio da pandemia para apresentar um showcase em Porto Alegre, no Vila Flores e nossa babado foi muito legal porque a gente foi selecionado dentro de sei lá 500 bandas foram seis selecionadas e a gente era uma delas então eu disse bah isso vai ser um, um, um negócio massa que vai é, significar bastante na caminhada né daí tinha o cachê lá o cachê era bom mas eu tinha que eu queria levar mais gente e tem todo o um negócio de transporte, lá lá, a maioria dos outros grupos que eles selecionaram eram de lá, de Porto Alegre. Daí eu disse, tá, vou fazer, vou fazer uma vaquinha. <risos> <risos> a primeira vez que eu fiz vaquinha na internet. E fui lá, botei minha cara lá no Instagram, contei que a gente tinha sido selecionado e que a gente ia fazer um uma vaquinha, um crowdfunding, pra pagar o transporte de ida daí eu vi lá quando que a gente ia precisar o transporte e o Airbnb que a gente ia ficar daí eu tive eu vi lá quando que a gente ia precisar eu joguei lá joguei meu Pix, e daí eu disse que eu ia fazer um close friends no Instagram botar essa galera e distribuir um conteúdo lá que foi o dele demais é, o dele demais acabou sendo a a, docu a gente documentou todo o mês de ensaio que a gente teve para esse show então foram, eram diários de dessa preparação, então a gente gravou ensaio, a gente gravou vida, o que a gente fazia, é, foi uma experiência ótima, e daí chegava no final do dia, tu pegava tudo aquilo que tu tinha, ia lá no celular e montava <risos> um videozinho, ah, pô, muito massa quero muito fazer isso de novo. E, mas é isso praticamente, foi a gente eu tirei essa ideia, juntei com o que a gente tinha e Criei o Daily Vlog. Útil e agradável, né? Sim, e, a, e o rolê da vaquinha funcionou super, tipo, foi incrível. Teve bastante gente que ajudou. E daí eu vi como as pessoas que te acompanham gostam de saber, né? O que tu faz, o que tu conquista. E elas ajudam até. Porque essa coisa de rede social e trabalhar com rede social nos desgasta bastante. Então... Se expor dessa maneira e pedir uma ajuda foi algo que significou bastante pra mim. E tu se considera um artista das redes sociais? Vá, Manana. <risos> então, preciso me considerar, estou me considerando. É importante pra esse momento em que a gente vive estar nas redes sociais, né? Isso casa muito com a tua presença estética, né? Tu tá ali, no Sim. meu ponto de vista, todos os momentos. Obrigado. <risos> Agora que a gente já conheceu um pouco sobre você, nada mais justo que a gente conhecer um pouco também da tua música, né? Bora? Vamos. Assim mesmo, eu ando desarmado. Senti tão perto, cheiro de nebriar, vento norte, Trouxe o sopro de um novo recomeçar. Ai, eu tô despreparado na gandaia certa pra você chegar. Ai, meu grupo tá de pré. Mas por dentro é lá onde nosso alado está Ai, minha pele é fina, bem só Mais um toque pra eu me rasgar Ai, meu mood é eterno Badu no meu estéreo pra gente dançar Sou assim mesmo Eu ando desarmado Eu não tenho medo De estar desavisado Volta e meio peco uh, uh, Dobro pro lado errado Mas de noite eu rezo Pra me livrar do acaso Ai, eu tô despreparado na gandaia certa pra você chegar Ai, meu grupo tá de preto, mas por dentro é lá onde na sala de estar Ai, minha pele é fina, bem só mais um toque pra eu me rasgar meu mood é eterno Padu no meu estéreo Pra gente dançar ser um artista independente em Santa Maria. Ser artista independente aqui tem que ter muita força, assim, e coragem também. Mas é muito bom também, porque a gente encontra muita gente daqui que também faz, que também tem a mesma força, a mesma coragem. E acho que ser um artista local é bom, porque todo artista começa local, mas ter essa base de, ah, um artista local que com que conecta e conversa com a sociedade que vive é legal por essas trocas, assim, por esses encontros e, e o crescimento que isso tudo possibilita, né? Tu falou, a gente conversou um pouquinho no episódio passado sobre todo esse apoio que acontece, né? Entre artistas e músicos da cidade. Como que é toda essa o peso desse apoio? Eu acho que... Não seria nada se não fossem eles. Mas desde o início, de quando eu comecei a aparecer aqui em Santa Maria, eu sempre tive muito esse apoio dos, dos artistas também, sabe? É, acho que eu trazia algo um pouquinho diferente, interessante. Então, era legal ter pessoas por perto de mim que já conhecem mais e que já trabalham aqui nessa área mais tempo, né? É, foi com artistas que saíram daqui do UFSM, que já tem um nome grande na cidade, que eu comecei a frequentar espaços como teatro, é, sabe que eu tive essa esse encontro com, com a arte, porque eu venho de uma cidade que pô é surreal, é meio graças a Deus eu faço eu fazia parte de um, de um grupo de pessoas da minha cidade que sempre foi muito artista e muito conectado com a arte, então, mas no geral lá o fomento é bem baixo. Em Santa Maria já tem mais mais espaço para cultura, né? né? Então aqui eu querendo ou não, querendo ou não, não. É, quando eu vim para cá eu encontrei muito mais possibilidades de estar perto disso do que de onde eu vim. E sobre as leis de incentivo à cultura. Famosa, Lei Rouenet, uhum. entre outras. Como que acontece esse acesso aqui na cidade? Olha, na minha experiência, eu comecei a trabalhar com editais e leis culturais na pandemia. Porque antes disso, a, a gente tocava bastante em festa, barzinho, é, tirava um, um, um sustento dali, né? mas quando veio a pandemia eu também tive mais contato com esse tipo de, de projeto de digitais. Então, eu conheci, eu comecei a conhecer as coisas não faz muito tempo. Uh, eu fui aprovado no primeiro edital que eu tentei, que foi o edital feito na pandemia para projetos digitais, que foi com essa verba que eu fiz o Sozinho em Casa, meu filme musical. E aqui em Santa Maria a gente tem a LIC, que é a principal da cidade, né? Mas a gente, já tá... a gente já descobriu fundos de Cultura do Estado, então existe bastante projeto que a gente consegue se inscrever, infelizmente não é todos que a gente passa, né? Porque existe uma verba lá e projetos são aprovados, mas é legal porque tu aprende bastante sobre o fazer artístico. É... burocrático, não, não queria dizer burocrático, mas mais no sentido de, de... Pô, isso é um trabalho, isso é uma empresa que tu tem que fazer projetos, que tu tem que entender, sabe? É... Eu acho que para mim, no meu momento agora, como um artista iniciante que eu me considero, esses editais servem muito para eu descobrir quem eu sou e... E botar a banca, né, tipo, acreditar e, e saber que eu consigo escrever coisas e ser contemplado pelo que eu fiz para fazer mais. Eu acho que no momento em que a gente vive é muito importante falar da necessidade e da importância desses projetos, né. E também acho que é interessante falar sobre a tua participação em vários projetos independentes. E eu queria entender de você qual é a relevância desses projetos para você na cidade, como você entende eles. Eu, eu sempre fico muito... Os convites chegam para mim para fazer parte de outros projetos e eu sempre digo que sim. <risos> por, que, por que eu vou dizer que não, né? Então, ah, eu lembro da primeira participação que eu fiz foi com o Ricardo Borges, que ele é um músico que saiu aqui da UFSM. Ele é muito instrumenti... multiinstrumentista icônico. E bah, ele me colocou no palco do 13 para apresentar uma composição minha que ele fez, que ele fez a participação no violão e, baixo isso foi incrível para mim. Foi quando eu percebi, assim, como que o apoio te leva à construção de público, né? Porque, pô, eu consegui a minha galera que me acompanhava e tal. Quando tu começa a se juntar com outras pessoas, além de estar tá trabalhando junto e criando, é, produtos artísticos com outras pessoas, outros artistas daqui, que passam pelas mesmas coisas que tu, tu constrói mais um público, tu aparece para mais gente. E eu sempre acho que isso é bom, né? Porque uh, te ajuda a alavancar um pouco o trabalho que tu tá fazendo. Literalmente, ninguém solta a mão de ninguém, ninguém né? Ninguém solta a mão de ninguém. <risos> e isso é muito bom de ser músico local, porque é dessas conexões que saem trabalhos maiores, né? Tipo, agora eu tenho bastante conexão com a Eveline, que é uma artista muito importante da cidade também. A gente participou da mesma seleção de projetos agora. E a gente sabe que a gente vai trabalhar junto no que vem. Imagina se os dois passarem. Se os dois passarem, vai ser um baita projetão para a cidade. Uhum. Eu achei muito interessante. Acho muito interessante, né? Quando a gente aborda com artistas a, a questão de, da cena musical local, tem muito essa questão do apoio né? e da parceria. Eu acho isso lindo de ver, porque é literalmente todo mundo junto, sabe? Vamos, colegas. Todo mundo junto. E aqui em Santa Marião é, um, é um espaço de muitos fazeres artísticos diferentes. Mesmo dentro da música, assim, existe uma diversidade gigantesca. E... e... Não é todo mundo que enxerga isso, não é nem todo mundo que tem contato com isso. E é tanta diversidade, é tanta gente que a gente nem. as pessoas nem ficam sabendo o quanto de coisas boas tem aqui. E daí a gente está conectando assim, ajuda eu, ajuda eles, ajuda todo mundo. E além de tudo isso. Tu também trabalha com vários outros projetos aqui na cidade. Você é um agitador cultural santamariense, né, Gabriel? Conta um pouco pra gente sobre o peso. Bom, eu tenho muito orgulho e muito carinho pela Festa Batidinha que a gente construiu, constrói há um ano já. É, que, que começou com a ideia de ser uma festa de batidinha mesmo. Tipo, ah, rolezinho, ah, drink na mão... Dadaná. Daí, porque era finalzinho da pandemia, entendeu? Daí tinha restrição de lugares, tinha o um negócio da máscara, da mesa, daí ia ser uma festinha. Daí no dia que, na semana que ia ser a primeira edição, teve um decreto lá, dos tantos decretos que dava para ter festa já, a galera tal. E daí a gente mudou para uma festa pop e, e pop alternativo que é meio que um um conceito de, de resistência mesmo à, à festa pop que a gente frequentava muitos anos atrás e ouvia uma noite inteira de pop e acabava acabado de manhã e juntando com essa com essa novidade do pop alternativo que a gente tem muitos artistas é, que são locais nas suas localidades que transformam a criação musical e e daí entram gêneros do pop alternativo, como o hyper -pop. tipo A gente tem essa festa que é focada nisso e já fez um ano agora a gente construiu um público maravilhoso que vai desde o início. Então, ah, eu tenho muito orgulho dela e quero que ela se torne algo bem maior também e que consiga dar mais espaço para artistas locais também. Né? Estaremos torcendo todo mundo junto Estarão lá <risos> Agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre você Eu consigo ouvir o público pedindo por mais música <risos> Vamos lá então Se esta sua única diversão é sair pra tentar seduzir alguém hmm. Bebendo coragem nas cabeças um furacão No banheiro a mesma multidão de três anos atrás me fazer objeto, mas de noite o meu corpo é caro Ele quer me fazer objeto, mas meu signo é aquário E eu desafiei a gravidade de tudo que a gente fez Quando abri as minhas portas e aceitei a sua nudez You know me. Passou por aqui, lambeu os lençóis Pra gente se divertir, se divertir Mas vê se não parece que Deus Passou por aqui, lambeu os lençóis Pra gente se divertir, se divertir Precisa me inspirar É ver a cena é tempo a voltar A sentir E me iludir Com o que eu não tenho Mais aqui E o que é velho Não me agrada mais E se eu mergulho feels I'm going away when I'm coming back again again do you know these feelings I will rewind again do you know these feelings I will rewind que costa, acelera, Filmar por cima e recomeçar Você precisa deixar rodar Mas é tão difícil Dizer que eu fiquei Parado no tempo Apertando o replay se eu mergulho Ao fundo Eu volto Esperando Te encontrar Just feel Do you know these feelings, feelings that I feel for you? I don't want the feelings that I feel for you. Gabriel, de onde surgiu a tua sonoridade e aonde você buscou as inspirações? <coughs> Eu tenho uma história que acho que é parecida com muitas histórias de LGBTs do interior, né? Eu cresci numa família muito rock and roll, hardcore, punk, total. E eu sempre fui muito desses estilos também. Desde pequeno eu gostava, eu participava, eu fui emo. Eu sou emo, entendeu? Eu trago essa veia do rock, da, da coisa da, do rock, do, do pesado, um pouquinho, junto comigo. E só que teve um momento na minha vida que foi mudar para Santa Maria, tipo, vir a uma cidade que tem toda uma cena cultural diferente, que é diversa, né? Então, aqui, eu me conectei com festas pop, música pop, conheci música pop, que eu tinha muito pouco contato. Eu comecei a ter contato quando eu era emo, que o emo, né? A gente era cultura pop, emo é uma cultura pop no geral. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que eu também gostava e gostaria de representar mais sendo um cantor pop então eu acho que hoje em dia eu sou meio que um resultado dessa construção e que agora eu vejo que o meu trabalho musical tá dando um passo para frente, que é adicionar elementos mais pop, elementos mais R&B nesses novos projetos que a gente está fazendo. A acaso já é um primeiro single que traz bastante o ritmo R&B e acho que a gente está se atrevendo a Conhecer mais e desenvolver mais esse lado também Eu acho muito legal que agora tu Falou e eu lembrei de um título Do Daily demais Que é uma mistura de emo <risos> com Lady Gaga Sim <risos> Eu isso acho... Isso foi incrível isso vou, vou te atrapalhar, desculpa Mas esse dia foi um vlog muito especial eu tinha ido pra São C. P. na casa da minha mãe E eu achei um CD Que eu gravava Que a gente gravava CD, né? Não existia Celular MP13 agora, você gravava CD de várias músicas, assim. E eu lembro, e daí eu fui ouvir e tinha uns rock muito pesados, uns zelo muito pesado e uma Lady Gaga pra finalizar, entendeu? Yah! Yes. Isso, o que é isso se não eu? Ótimo! E isso reflete também na tua expressão visual? Sim, totalmente. Então Gabro é uma mistura de Emo. Com, com Lady Gaga. Gaga. A gente percebe também nas tuas letras a presença do inglês, né? Por quê? Porque a cultura americana sempre foi, sempre chegou muito fácil para o tipo de, de música que eu escutava e de cultura que eu consumia, né? Uh, eu consumia muitas bandas de emo e americanas e então eu acho que eu realmente aprendi a falar inglês, a entender inglês, com música. Eu não, não vejo outra razão, assim, se não foi por isso. Claro, escola, né? Mas <risos> música, né, cara? E, e para mim, eu ouvia muita música americana, muita música em inglês, e daí eu acabei desenvolvendo uma facilidade de criar melodias em inglês, porque o inglês é muito fácil, o inglês é uma língua muito melódica, sonora. Então é mais fácil de tu encaixar e criar melodias que tu, se, que tu conhece, melodias que parece com o que tu conhece. E a música brasileira para mim sempre foi muito quebrada, ela tem a língua portuguesa, ela, ela é bonita, ela é linda, ela é poética, mas ela é muito quebrada. Então, até no meu decorrer, na minha caminhada, eu teve um momento que eu disse: "Não, preciso compor em português". Uh, porque para mim, realmente, sempre foi mais fácil No início Transitar entre o inglês E o português assim Mas uh, Na caminhada, construir construí essa ideia De que eu precisava compor em português E daí fui me abastecendo né de cultura Brasileira Acho legal que é o, o processo do consumo Também, né? Como tá. fonte de inspiração Mas e o que mais Inspira de demais? Ah, eu venho muito inspirado pela, pelo passado, eu sou uma pessoa que se inspira e que é muito conectado ainda com raízes. Então eu lembro de, da minha construção musical, de como eu fui apresentado a diferentes ritmos, porque eu vindo uma família, como eu já falei várias vezes, muito rock and roll. Mas era uma família que gostava de música, que gosta de música. Então, eles ouviam diversas coisas, conheci muitas divas por eles. Muitos discos de ABBA e Cher estavam uhum. ao meu redor, assim. E eu acho que os principais artistas assim, que moldaram o meu, o meu olhar e o meu querer fazer música foi Amy House o Kurt do Nirvana, é, Aretha Franklin, a Erika Badu, tipo, são, sabe, é tudo isso Lady Gaga, tudo isso meio, meio sentimental, meio poético e meio extravagante que, que tá ali cravado junto com a minha raiz do rock and roll que tá aí traz também divas brasileiras Cassia Eller, Rita Lee. Cazuza, Angela Rojo, e por aí vai. Aí a gente entra num tópico que eu acho muito interessante e particular tua música, das tuas músicas, né? Tu falou aí sobre toda a referência emo, e agora quando tu cita outras inspirações, todas elas são muito sentimentais, né? Quem é mais sentimental do que Gabo demais? E de onde vem essa vontade de produzir sad songs e produzir músicas sentimentais? Da necessidade, eu acho. É, eu sempre fui bem, não é tímido a palavra, mas introvertido, eu sempre fui muito introvertido é, em casa, em questões sociais e aquariano, né? Dificuldade em transparecer o que a gente está sentindo. Então eu precisava de um lugar para escrever, para extravasar. Então, eu sempre tive muitos caderninhos e onde eu desenhava e escrevia e tudo saía meio assim, meio, sabe, meio meio azul, meio sad song. É, talvez eu ainda encontre né? a eterna busca da felicidade e etc. Mas acho que já o, o na minha carreira, e no caminho de canções, agora eu tô começando a olhar para outros lados que que a minha música é assim muito pessoal, é um trabalho que fala bastante sobre mim, eu escolhi ser assim, mas eu consigo observar e tirar de situações que são exteriores a mim e que estão acontecendo com pessoas que estão na minha volta, inspiração para para escrever, sabe? E acho que essa nova fase da carreira, que é uma fase mais coletiva, é, fala bastante sobre isso, sobre um novo olhar para outras coisas, sabe? Sobre... pô é, Sim, tem tudo isso de, de ser uma arte pessoal, confessa, mas a gente precisa... É uma arte pessoal, confessa, as pessoas se conectam através disso, porque geram uma empatia, porque todo mundo sofre por problemas sentimentais, mas é, eu tô buscando olhar mais para uma coisa coletiva, um lado mais social, e que converse mais com a sociedade mesmo. Na sequência agora, tu vai apresentar pra gente um cover que é uma inspiração para você, e eu queria saber o porquê da escolha dessa música. Essa música a gente escolheu porque ela, ela traz uma pegada R&B, que é o que a gente está adicionando agora nessa nessa nova fase da música da nossa música. E é uma música linda e que a gente costuma tocar ela para aquecer, porque ela é uma música que vai, sabe? Tu se sente, tu se solta. E achei que seria interessante mostrar esse lado mais R&B, é, solto, é, junto com as minhas músicas autorais, que também bebem bastante desse lado. Vamos ver então, Gabi demais, soltinho. <risos> Pronto. That I need in the morning You're my sunshine in the rain When it's pouring Would you give yourself to me Give it all, love I just wanna see I just wanna see How beautiful you are You know that I see If life is a movie Then you're the best part Oh, oh, oh, oh you're the best part Oh, is oh, oh, oh. that sunrise And those brown eyes The one that I desire Then we wake up, then we make love It makes me feel so nice You're my water when I'm stuck in the desert You're the child I know I take when my head hurts The sunrise on my life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 Part. Oh. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? I want you. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? Yeah. If you love me, won't you?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 no chão troquei os canais da televisão virei a água do cão vi um homem pelado na rua três bêbados na multidão da janela da sala eu via os teus olhos na televisão os teus olhos na televisão os teus olhos na televisão Os teus olhos na televisão batimentos desperdiçados barriga na pia e fogão pés descalços no chão graus de inverno em pleno verão que agonia, agonia Ai. que agonia, agonia Que agonia, agonia Te esperar todo dia De barriga vazia é Que agonia, agonia Te esperar todo dia De barriga vazia Aboné, aboné, te esperar todo dia te barriga vazia. Como tudo que é bom acaba cedo, chegamos ao fim dos nossos episódios com o Gabro, mas não fica triste não que no próximo mês a gente volta com um artista novo para vocês conhecerem um pouco mais. Aproveita esse momento e segue a gente e o Gabro nas redes sociais que aparecem aqui na tela. O Duke TV é uma parceria entre o Estúdio 21, a TV Campos e o curso de Música e Tecnologia da UFSM e conta com o apoio cultural da Mileva Floricultura. Tchau, tchau, gente! Que agonia, agonia, oh, te esperar todo dia, de barriga vazia hey, yeah, yeah. Que agonia, agonia, oh, te esperar todo dia, de barriga vazia